Eu não estou preocupada com o governo, eu estou preocupada com o país com essa reforma, porque nós... Temos aí uma contabilidade social trágica de 14 milhões de desempregados. Nós temos milhares de brasileiras e brasileiros na informalidade, ou seja, sem qualquer direito social garantido. E essa informalidade da, de, decorrente da burocracia, das dificuldades que nós temos na regulação do mercado de trabalho. Então, é, eu não estou preocupada também com a eleição de 2018, eu estou preocupada com o futuro do Brasil e dos trabalhadores. Dessa questão realmente social. Então, minha responsabilidade é essa, é, apesar da narrativa total, não é um projeto do governo Temer. É bom que se diga, não é um projeto do governo Temer, esse é um projeto do Brasil. Se você quer o Brasil mudar, atualizar, nós estamos trabalhando numa consolidação das leis do trabalho que é de 1943. Nós estamos hoje com uma revolução tecnológica Que está atropelando todas as relações De capital e trabalho Hoje quando você vê que tem num aplicativo Você tem um serviço que você não imaginava Que fosse ter E nós não estamos nos dando conta Do que está acontecendo nessa revolução tecnológica Então drones hoje Daqui a pouco você vai andar num drone Sozinho, autopoliotado Com monitoramento, controle remoto Você vai se deslocar com um drone quer dizer, E nós estamos ainda olhando o passado Olhando o retrovisor Temos que olhar o futuro, olhar para frente. Então, eu penso que haverá consciência, sim, dos senadores que têm responsabilidade com o país de fazer uma votação das, da matéria que precisa ser feita. Acho que a reforma da Previdência, sim, tem bastante problemas. A reforma da Previdência é muito mais complexa do que a reforma trabalhista. A reforma da Previdência tem componentes preocupantes e o governo precisaria, sim, também de ter uma outra legitimidade para conduzir essa reforma. No caso da trabalhista, já há certos consensos em relação a ela e eu tenho, a, a, digamos, a, a nicho da impressão de que a sociedade a entende melhor do que e a narrativa que se faz para destruir essa, essa modernização.